habilidades para, né, para a vida dela. Uma boa noite para você, e até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Não é assim tão complicado, perceber. Se eu disser que já não sinto nada,